E, caralho, me viram? Não sai agora porque quem está falando é o Gamox e hoje calma a TT que teve no jogo. Vamos lá ver. Uh! Não sei agora porque estão falando Gama, nós já estamos aqui com mais um vídeo. E nós estamos agora vendo as atualizações que eles adicionaram. Olha só, andando de barcos de novo. Como é que pula? Ah... E eles. Eu, agora que eu vi, eu, eu, eu, essa atualização, essa parte aí não é nova, tá? Mas eu não sabia que eles tinham colocado textura aos. <risos> eu tenho que ir atrás do Senpai. Onde que é a escola? E eles mudaram um pouco é mudaram um pouco a última vez que eu andei aqui não tava assim não ok vamos lá Olá parkour Uou Pam pam pam pam pam pam pam pam pam Olha a escola tá para lá gente Olha lá Deus salvar meu senpai <risos> Olha a escola. A gente de escola que linda. Ah, não tem textura. Mas quando lançarem a cidade literalmente toda, a gente vai poder andar nela, fazer alguma site... Quase que eu me mato. Fazer alguma site quests. Vamos. Cegamo na ishola. Pe peitões, Eita, olha, mudaram o cabelo dela. Ai oh, que bonitinhas! Ai meu deus, ela não é mais a rádio Sunimico. Vai ser uma puta. Você que vai morrer aqui comigo. Não, não vai morrer comigo. Vamos ver os cabelos. Como é, que eu, como é que eu devo me impressionar para o senpai? Uh, uns cabelos novos. Uh, uh, uh, uh, uau, uau. Uau. Uau, virei homem. Mano. Eu vez vejo vocês saberem onde que é esse cabelo, é. Ah, que bonitinho. Ai, que leão dos Cabelo das cores. É tipo uma fusão. Eita, quem é você? É por que tem... Rio? Nossa, esse cabelo rosa. Choque aí. Adorei. <risos> Bom, gente, então. Eles adicionaram uma atualização aqui. Que nós teremos para, fa que para fazer. Vem aqui. Você poderia me seguir, por favor, amiga? Ah, meu boy magia tá ali do lado. E ele não pode me ver. Ai, meu Deus. E piranha. Olha só! Ah! <risos> Bom, gente, eu não tô só gravando vídeo de Under, tá, por favor, não, não achem, é porque assim, quando eu fiz a, os vídeos de Under, a série lá do Yander, do mitos do Yander, ia atualizar o jogo, então eu vou ter que jogar a atualização, e o próximo vídeo que eu vou postar também vai ser de Under, porque eu descobri um, um easter egg que me contaram, sinistro, e eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo, tá. Cadê a Miku Hatsune? Hatsune! Ela deve estar lá em cima. Aquela... Ah não, eu lembro, elas estão comendo bolinho. Onde você está indo? Oi, gente. Ah, clube de culinária. O que, que ganha com o um clube Olá. de culinárias? É, se você entrar no você, vai poder ter acesso fácil a facas. E não será considerado suspeito. Peito quando estiver usando uma faca Acknowledged, é, é vamos matar todo mundo aqui. Oi, oi. Ah! Ai meu Deus, que ataque que é esse, gente? Peraí, o que eu tenho que, eu tenho que primeiro trazer aqui, não, amiga, não era de você bugar, ó, oh, uma das coisas que eles adicionaram foi isso aqui, ó, eita, ah, é isso aqui, ó, agora você pode carregar os corpos, deixa eu só matar a outra ali, foi mal, amiga, você viu que rasga a roupa delas? Olha que demais! Eu acho. Bom, e isso aqui é uma serra. O que será que dá pra fazer com essa serra? <risos> Tcharam! Agora nós levaremos a cabecinha de dela. Ah, oh, oh, que linda! Agora eu e você, Cocona, poderemos ser melhores amigas para sempre. Ah. Né, Cocona? ela responde. É. Uh -huh. e eu? Vamos, Cocona. Vamos ser amigas. O que você acha da minha amiga Cocona? Vamos esfregar em todo mundo para mostrar como somos melhores amigas. E eles adicionaram mais uma coisinha minúscula. Quando você carrega o corpo, você pode correr. Tudo bem que eu não estou carregando o corpo. Ah, agora tô... <risos> eu estava levitando o corpo. Agora eu posso carregar o corpo. Ih, meu professor. Terei que passar sem ninguém me descobrir. Eita porra. A gente vem até aqui, ó. Lembra onde quando a gente queimava... Agora eles fazem adicionar uma animação, porque aquela animação era muito feia, aí você faz assim, ó. Isso... Dead! Me leva para Oi, gente! Ah, elas não vão correr, não. Could you? Ai, how could you, no? Know? Stop right now. No. Não, não. Não, Tica. Tica. Saka! Ah! Ah! Ah. Acabou. Acabou. Bom gente, então foi esse o um vídeo bem curto Eles não adicionaram muita coisa, quis mostrar pra vocês O próximo vídeo vai ser de Yander também Mas o próximo depois não vai ser Vai ser Yander e depois um outro jogo Espero que vocês tenham gostado Deem like, favoritos, de inscrevam no canal compartilhe o vídeo Não se esqueça de comentar, dar aqueles pedidos Pedir, avisar mitos Séries que eu possa fazer E até o próximo vídeo, gente Então pessoal Falou